Oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso vestidinho Páscoa Mágica, né? Esse maravilhoso vestidinho aqui. Facinho de fazer, rapidinho. É uma peça maravilhosa e veste muito bem. Bora lá então, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim,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 Vamos aos materiais que a gente vai precisar, a gente vai precisar de um botãozinho Rita, tá? Esses botõezinhos aqui, ó, se você não sabe o que é o botãozinho Rita, tá? Vamos precisar desses bordado americano, com pegar a peça, Tá? Aqui eu tô usando um pedaço de tecido, pode ser tricoline, pode ser a ah, tergal, tecido que tu tiver aí. Tô usando esse pedaço de tecido que a gente vai colocar o nosso aplique, tá? Então, no nosso aplique eu usei flaser, né? Vai essa esse rostinho para vocês estarem tá? aplicando. Aqui eu fiz uma sublimação, tá? Com tinta e a prensa, tinta sublimática e a prensa, tá? Mas você também pode estar tá fazendo de com assim, ó, da forma que eu fiz aqui, tá? Eu usei feltro, né? Ó. Aí você pode estar tá fazendo assim também, tá bom? Então, se você tem como fazer no na sublimação, você faz o rostinho assim, tá bom? Então, o tecido que eu tô usando aqui é um tecido xadrez, tá? Aqui eu tô usando, ele é textoline, um tecido bem fininho, né? E as nossas orelhinhas também, que é com flaser, tá? E eu vou usar ribana branca também, tá? Então, vamos lá. Esse molde aqui é o do laço, você vai cortar uma vez dobrada. Vai cortar os filetes, tá? Os filetes assim, pra a gente tá colocando na peça. A ribana branca, tá? As orelhas, você vai cortar quatro vezes. Aqui, esse tecido que eu te falei aqui, né? Que depois a gente vai pregar aqui, tá? Então, você vai cortar uma vez no freio, uma vez aqui nesse tecido branco aqui, tá? Aqui a frente, você vai cortar duas vezes. E as nossas costas, uma vez dobrado, tá? Você vai usar lastec também, ok? Então, esses são os tecidos que a gente vai usar. Bora! Fazer a nossa peça vamos começar com o nosso aplique aqui, ok vamos pregar o nosso aplique aqui na pontinha. Esqueci de falar pra vocês que vocês vão usar um pouco de manta acrílica, tá? Para encher o rostinho aqui do nosso coidinho, tá? tecido aqui, a gente vai fazer o um pique pra gente virar a nossa peça, tá? Aqui a manta que eu falei para vocês que a gente ia usar a gente vai colocar aqui dentro o enchimento, né? assim, reserva. Vamos pegar as nossas orelhas. As nossas orelhas aqui, eu também fiz com tecido normal aqui, tá? Mas, se você quiser fazer todo ele com o freezer, você pode fazer, ok? Agora, ó. Tô usando o pelo alto, tá, gente? Reserva pegar as nossas costas agora, as nossas frentes. Vamos pregar os ombros aqui, tá? Um dos pregados vamos passar o nosso Dobro uma vez para dentro outra vez para dentro e uma vez no meio. Gente, aqui tem o nosso filete da frente, né? Que então, eu esqueci de falar pra vocês. Então, a gente vai dar uma limpeza no overlock pra gente vir pregar aqui, ó. Tá? Antes da gente pregar aqui o nosso, ah, o nosso filete aqui do degote, tá bom? Aqui que passamos a limpeza, vamos pegar aqui o nosso filete da frente, Tá? Você pode colocar velho, tá pronto. Então aqui a gente já pode acabar com aqui. Quando você coloca o nosso cliente do decote do de aqui, você coloca. Pra dentro ali, tá? O aqui, pra dentro aqui, tá? O aqui, do decote, a gente vai abraçar o nosso filhete aqui, que a gente acabou de pegar junto. essa parte, mas resolvi deixar pra vocês verem, né? Que eu também cometo erro, né? E pra vocês não cometerem o mesmo erro, tá? Então, antes de pegar esse filete aqui, vocês têm que pegar esse filete da frente aqui, tá? Ó, e abraçar junto aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá dentro aqui. E a gente abraça junto Pra dar o acabamento Depois tu vai virar aqui para tu despontar Aí ele fica com o acabamento perfeito Tá bom? Então é isso Então aqui a gente pegou aqui Agora a gente vai pegar O nosso para dentro aqui aqui nós vamos colocar aqui nas na cava das mangas mas você pode estar tá fazendo com o mesmo cor mesmo tecido da peça tá? Pode tá fazendo com o filete da mesma cor tá Agora vamos passar a nossa, o nosso lastec, tá? Vou passar o nosso lastec. Eu já ensinei pra vocês mesmo, tá? Tem aí no YouTube como colocar o lastec aqui, é só você enrolando, ali. vai colocar o nosso o nosso coelho então, vamos pegar as orelhas Sobra aqui, vamos pegar aqui o nosso laço. Obrigada. Agora aqui vamos pegar a nossa, o nosso bordado inglês. Aqui eu dei uma leve franzida, tá? No nosso bordadinho desse e aqui a gente vai pegar desde aqui da ponta aqui. Vai vir o nosso bordado, tá? Agora, aqui vamos dar uma limpada, tá? No overlock aqui, na frente. Já voltamos. que demos uma limpada no overlock, a gente vai virar o Nosso filete. Quando a gente vira o filete, ele já dá, já dobra aqui pra gente fazer a bainha. A gente vai fazer a bainha aqui da nossa frente. Agora, vamos pregar o lado aqui. Assim, eu vou até na overlock, pra dar uma limpeza aqui nessa costura, e já voltamos. Aqui, a gente vai virar a costura aqui pra trás, e vai despontar, passar um reforço. E já vai vir fazendo a bainha até aqui, da nossa Andar. um arremate aqui nas orelhas para parar e dar tá assim agora a gente vai passar Colocar os botões e tá pronta a nossa peça. Cortar todos os fios, né? Essa peça ficou assim, agora a gente vai despontar, virar o nosso, nossa ribana aqui, tá? E vamos vir despontando. Agora a gente vai ficou assim. Hein? Agora vamos colocar os nossos botõezinhos aqui. finalizar a nossa peça, ok? Vamos pôr nosso botãozinho aqui e já voltamos. Então, tá aqui o nosso vestido Páscoa Mágica pronto. Olha só como que ficou uma peça fácil de fazer. pode enfeitar mais, deixar ele mais enfeitado, né? colocar umas pedraria, alguma coisa, uma peça fácil, rápido de fazer e fica lindo, uma peça tradicional para Páscoa, né, gente? Olha só, esse outro aqui.